Bom dia, estamos aqui debruçado é, num decreto que veio do governo do Estado né? do qual em algumas situações nós não concordamos como por exemplo fechamento do comércio, estamos aqui é, com a equipe técnica buscando um equilíbrio para manter as atividades de trabalho, o comércio aberto mas também que a gente consiga fazer de uma forma que nós é, contemos aí essa contaminação né, que está muito grave em todo o Brasil, no estado, na nossa, no nosso município não é diferente. Estamos também discutindo com os demais prefeitos é, da região para que a gente consiga tomar as mesmas medidas da melhor maneira, né? que a gente tenha um balanceamento aí entre os cuidados com a saúde e o trabalho. Estamos também aí avançando com novos leitos clínicos, com novos leitos de UTI, estamos melhorando a nossa estrutura de atendimento, contratamos mais médicos, então estamos fazendo a nossa parte para que dê um suporte né, para o nosso município e contamos também com a colaboração de cada um de vocês, que essa é a parte importante. Nós temos que cada um de nós fazer a nossa parte para que a gente consiga diminuir essa contaminação, Hoje nós temos aí um problema não só municipal, estadual, o problema federal também, com a falta já de equipamentos, com a falta de remédios, a, a falta de oxigênio, né? Então estamos no caos no mundo e no Brasil e no nosso município. Por isso é muito importante a sua colaboração, a conscientização de cada um de nós para que nós possamos aí avançar na diminuição dessa contaminação do Covid-19.